Que cara tem a terra, com cara de nada? Para cuidar, tem que amar, tem que gostar, tem que querer. Tem tanta coisa que vai embora antes de a gente conhecer. Hoje, neste Brasil tropical, às vezes até me sinto mal, meio carente, sem saber qual é o meu Brasil natural. A gente já pensa em bananeiras que 500 anos atrás nem estavam aqui, Aonde estão todas as caras do Brasil que eu nunca vi? Vejo nossas matas devastadas, há pouco eram florestas e logo já não mais. Hoje se reerguendo, algo me perturba a paz. São alfeneiros, pau e incenso e tantos que, como nós, não deviam estar aqui. Somos aqueles que, para pavimentar calçada, usam terra de sambaqui. Falo sobre gente dessa terra explorada e depois aterrada pois ficou rasa. Desconheço minha terra. Como posso chamá-la de casa? As minhas plantas nativas eu nunca conheci. Hoje eu sinto saudades do Brasil que não vivi. Dá para olhar e dá para perceber. Graças a Deus ainda há um pouco a conhecer. Todo esforço do cientista do ambientalista em proteger, defendendo o que resta, correndo risco de morrer. Clama ao meu povo, do campo e da cidade: Vamos juntos resgatar a nossa identidade. Nosso país foi invadido e saqueado, mas ainda nos oferece tanto para ser admirado. Mas para isso é preciso agir. Adote uma planta nativa, façamos nosso velho Brasil sorrir. Tem tanta fruta, tanta flor que a gente nunca viu que por inveja e ganância sumiu junto ao Brasil. Tantas cores e sabores que deixamos de provar para satisfazer o olhar daqueles que não precisamos agradar. Hoje não culpo ninguém, mas clamo por piedade para livrar da ilusão nossa humanidade. Ainda dá para arrumar, com o pouco que tem, dá para remendar, mas para isso precisamos acordar. Lembra-te dos teus avós, de todos os teus ancestrais. Estamos apagando o mundo deles junto aos nossos ideais. E ficando com a terra sem cara nenhuma, onde tudo é igual. Não tem cara de nada e logo já nem sei mais o que é real.